Olha, o curso do Renato Alves, ele é fundamental para qualquer tipo de área, em qualquer tipo de atuação, seja ela na área de comunicação, seja na área jurídica. As técnicas que são passadas aqui no curso te ajudam a não só criar um poder de concentração e memorização, que é o tema principal do curso em si, mas ele te abre portas, inclusive, para você melhorar a comunicação para o seu enfim, companheiro de trabalho, para você ter um desenvolvimento melhor na empresa. Para quem está cursando, para quem está estudando, tem planos de estudos. Tudo isso tem em cima de uma base, de uma técnica de memorização, enfim, concentração. E isso é fundamental aqui no curso. É certo para você sair daqui utilizando alguma dessas técnicas? Sim, a gente, inclusive... Para te dar um exemplo, o curso começou ontem. Né? Então o que acontece? Você, sai, você já sai do curso aplicando isso. Porque ele dá uma ideia de confirmação daquilo que você aprendeu e depois você ensinar aquilo que você acabou aprendendo. Então isso é uma atividade constante, se torna uma rotina. Então isso a gente aplica. Então, assim.